Valeu, vou ficar de boa. tô na e tô de boa. Tem como ir mais rápido. Rapaziada, a é dada não. Com as paradinhas brilhantes do Loki ali, hein? Okay, Com certeza. Acho que, que já podemos ir. Eu Pode chegar. ir. Olha, essa parada não morre nunca não. Olha ah, que cara meio de morrer da miséria aí, é rapaz. Merda, pai, eu não sei, Beleza. Oito, estamos passando faz. muito fogo, meteoro, tiros. Ó, oh, Vespa Voadora misturada com peixes. Cai cai, cai! Deixa eu ver carregar da minha aqui. que você tiver na, na combosa tá de boa. O a gente tiver aqui tá tranquilo. Rapaziada, é Nossa, tá a estátua do meu Clinton aqui? Beleza, Beleza. Então todo mundo pra fora. E se preparem. Beleza, abre a porta grande. Vou carregar as balas aqui. Eu tudo carregado já Vamos tac-tac, vamos tac-tac. Essa arma aqui é forte, tio. Ela é forte. Ela é tac-tac do nível turbo. Ó. Peraí, Chico, peraí, hein. Esse cara tá vindo com as granadas rastreadoras aqui. Vamos tac-tac-tar vocês. A é louco, Chico. Engravei um lock desse aí, qualquer um. Ai, que delícia. Ô, louco, Chico. Nossa, duas! O que? Você é louco! Rapaziada, tá ataca tá Ó, ó! Ó meu, pegou! Quase! Sai! Tá, pegamos grandão, hein? Pegamos todo mundo! Vai tá pior ainda! Calma! O jogo! Onde é que tá as barreiras? Eles, é. Rapaziada, olha aí, agora sim! Agora chegou os Camaras! Pegar as Eu balas aqui de boa. Ó, oh, os caras já estão tá lá em cima, nem fala nada, tio. O que tá fazendo aí embaixo? Sobe nessa muralha de uma vez. Vamos tio. Sobe Vá, ali. Rápido. Aguenta aí. Estamos indo. Sobe, sua lota. Ó. Dá bom, gente. Isso. Rapaziada. A caberninha não está muito feliz com isso. Revoada, ó. Oh. Revoada. Ah, rapaz. Esse espetivador aqui... O peixinho, rapaziada, é oh, o meu Deus. Do céu. O canhão é a nossa. Ô meu Deus, sabia de? Rapaziada, é o meu Deus. Do céu. Ah. Deixa eu tirar esse logo daqui que ele não tá trabalhando. Sai, sai, oh. deixa pro caverninho. Ó, oh, ó, oh. cadê os oh. negócios? Ó, essa arma aqui é lote, ó. Oh. Cada 10 tiros você tem que esperar a barra vermelha é benta lá, ó, oh. ó. Oh. É dois dias para carregar, tá no hard Só pra vocês que querem saber, ó É sim Rapaziada, quer saber? Essa arma aqui é pior que as minhas Aí não dá, hein, jogo Pode, essa aqui? Rapaziada, não acaba não, jogo oh, jogo maldito Oh, meu Deus do tá, céu, tá muito feliz viu? O cara veio pro quadro até, achou nós O cara tem um GPS mano. maligno que porra é essa? Oh, meu Deus é Rapaziada, é, é, é, é um mega crocotão, tio É o um mega Rapaziada, fechou nós Nossa, que bafo, hein, tio Tá louco, hein é Fedorento, uma, uma porqueira ah, Vamos testar Vamos ver essa arma aqui é oh, A é arma que é, é boa, hein usar nossa, ataque Taktak é boa demais, tio Já curti Bota a língua, velho. Olha, eu tô feliz Tô feliz com uh! o oh. Ó. Beleza, tio, arrebentamos Ação e diversão oh, O tiozinho não gostou não, hein E aí? Tá vindo um Zebonels aí, ó. É o quê? Tira esses lock aí. É. Jogou! É. Rapaziada, já vou pegar lá em um só aqui. Rapaziada, o peixe tá voando nos frutos ali. Pera é, vamos jogar o um fliperama aqui? É. Ó. Acerta o Loki, é. vai. Rapaziada, perdeu um chifre, hein? Perdeu um chifre. É, é, é escuro, não, ah, meu. Tem três chifres aí, hein? Aí é jogo. Dá me da Lite nele, tio. Beleza, com essa arma aqui nem né, tá de boa, tio. Manda aí. Manda a cegonha. É o okay. quê? Ó. Cuidado, as Vou Pegar todas elas. Repenta. O jogo mentiroso. Ah. O jogo mentiroso! Não tá matando não, hein? Olha que jogo mentiroso, tio! Mas será que é só de ver agora? Uau! Que é isso jogo? Nossa! Olha pra trás rápido, tio! Rápido! Homem, tá, tá... Vai jantar os caras! Tá carregando de novo! O jogo lock. Ô oh, jogo! Ah, morreu! Mano, tá jantando tudo Mete o escudo, mete o escudo Rapaziada, não sei mentiroso, hein Se jantar os camaras já era É a verdade ah, Pegou, pegou, pegou Vai, arma ah! Jogo lock, hein e tem mais ah! ah! ah! ah! ah! ah! ah! ah! Peraí, pera tem lock ali, tem aquele. ali Vai, arma senhora, a arma dá um tac-tac travado. agora, de tem que carregar. Ó, aqui, aqui, aqui. Pegou. Tá, tá, tá indo, tá indo. Ó, ó, ó. Eu jogo quantas línguas tem essa Loki? Mais de cinco mil. Não! O logo. O jogo você tá mentindo demais, hein? Não. Nossa, que mentira. Tem que lá pegar munição ainda? Vou você vai tomar no caneco! Me solta! vai pegar! <risos> Ô, jogo, só tem mais 30 tiros! Para de mentir! Ah! <risos> oh, meu Deus! Ó, tem o da Loki, tem que salvar o Loki! Tem dois Loki pra salvar! <risos> Dez tiros! Vai! Troca! Ah! Oh. Fazer pega, pega a munição rápido. Peraí, peraí, peraí. peraí. Carrega esse negócio, Eu vou cortar os. O jogo Loki! Merda, não, não, não, agora não! Jogo mentiroso! <risos> Beleza. Rapaz, joga o que joga. Vamos arrancar outro chifre desse Loki, mais um chifre pro saco. Flipa! Ei, Toma seu Loki! Ô, meu, falta dois chifres, hein? Falta dois chifres. Oh, ah, de novo? Rapaz, pega a taque Pega a taque tac, tac. O oh, TAC-TAC, oh, tá, você tá, não, não carregou por quê? Olha, eu acabei no seu ataque a não? Não. O jogo é mentiroso, viu? Bert, não tem como daquilo lo o martelo com ou sem sinalizadores. Isso. Martelo se oh, loja. Uh. nada de Vai mandar você. Tô tirando. O, que tá o Jack, o que você tá fazendo, Jack? O que está o Jack. Ele tá o Jack. As dos varões, Ele pai, tá O Jack tá hackeando, hein? O Jack tá hackeando, tio. O Jack. Ô Seu... louco, Jack! A vendo do cara, tio. <risos> oh! eu... o. Olha o que o Jack fez, tio! Rapaziada, é o ajudante que o Carvinia queria, tio. o Jack, ó, ó. Rapaziada, arrebentou é tudo, tudo totalmente, hein, tio. Oh, meu Deus do céu. Rapaziada, é agora, tio. A gente não tem mais Jack. É o fim dos tempos. Ó oh. Paz Ela vai voltar Eu sei Mas não se a gente achar ela antes Rapaziada, esse foi o final do Game Gears 5 o que acontece? Mas espero que vocês tenham curtido esse Game Lock Rapaziada, é revoltante, pilantra e mentiroso. É, uai. O que acontece? A história é legal. Pra vocês que querem que o Mano Del volte, o Caverninha vai fazer aqui rapidão, colocar no final aqui, aí vocês vê a parte do Mano Del, beleza? O final em que ele vive, mas é lembrando que se o Mano Del vive, o Mano JD vai ter que morrer, um dos dois morre no final. Tipo, é... é o game, o Bill Gates é pilantra, eu disse desde o começo, já avisei desde os primeiros primeirísticos. Isso iria acontecer no final. O cabernet tava cheirando, o cabernet tá ligado. De, de, dependendo de como os caras conversam com o outro, o cabernet já sabe o final e o final secreto. Vamos ficar calmo. Rapaziada, a votação aí tá mais ou menos feita para o próximo game. O que que acontece? Confira a, a parte do, do mano del aí. Beleza, rapaziada, o que, que acontece? O caverninho estará lhes mostrando o que aconteceria se, ao invés de salvarmos o JB salvássemos o um Mano Del. Você fez a sua escolha. Não! Vai morrer com ela! Não, não, não, não, não! Kate! Não, por favor! Vamos! Vamos! Não! NÃO! joga o jogo é tio. tem que escolher um dos dois. Um dos dois, boy. <risos> <Kate>. <risos> Eu não posso me, me desculpa, cara. Não, eu sei. Eu sei, eu sinto muito. Ele também era o meu amigo. Mas agora a gente tem que ir. Jack. Luz, por favor. Rapaz, essa seria a parte em que. Obrigado pela ajuda. O pai dele. É. Ó. Oh. Cadê o Jack? Редактор Ainda não acabamos. <risos> Alguém pediu uma. carona? Gears, preciso que vocês voltem para a muralha. Nossos faróis já eram e o swarm está avançando. Bert, o Delta está vindo. Mas era esse que seria o final com o Mano Del. Ela vai voltar. Eu sei. Mas não se a gente achar ela antes.